Fala, queridos amigos, bem-vindos à taverna, eu sou o Colosso e hoje eu vou trazer para vocês as primeiras impressões de Strange, um game indie lançado em 2015 que está completamente gratuito na Steam. Ele é um terror psicológico, então bora pra trazer essa novidade aí pro canal. Vamos lá, ele é totalmente 2D, aqui. beleza, galera? Vamos ver como é que vai ser esse game aí. Essa é a minha história. Começou, gente. Acabei de vir, de vir daqui. Uma porta. Com licença, estou procurando a senhora Godwin. Ela não está aqui, vai embora. Imagino que não seja esta. Legal que quando você precisa tem a exclamação. Quem está aí? A senhora Goldwin! Ah, oh, a porta ao lado. Tchau! <risos> vou procurar a senhora goldwin Esse é o endereço certo? Não! Sai fora! É isso? Que estresse. Poderia jurar que ela mora em algum lugar por aqui. Sim, sem dúvida. Deve ser uma dessas coisas. Vou bater de novo. Encher de carne podre. Eu não acho que seja a porta certa. Não vamos não. Deve ser aqui nessa né? daqui que falou que era do lado. Porta de mirtil. Eu te falei que ela não mora aqui. Senhora, eu sei que é você. Pode me deixar entrar? Me desculpe. Entra por favor. Olha lá. Ah, é a danadinha ali. A cara boa. Senhora? Eu sei. Desculpe ter que fazer isso, senhora. Você não pode me dar um pouco mais de tempo? Eu posso pagar a dívida se você me der a outra semana. Por favor. Muito, muito. Eu devo fazer isso. Preciso confiscar a sua propriedade. E... Mas para onde eu vou? É tudo que eu tenho. Me desculpe, senhora. Eu não devia estar chorando. Mas existem muitas memórias Eu entendo Onde estão meus modos? Você quer um chá? O um café, por favor Um segundo É, vai tomar café envenenado, meu filho esperto Todo mundo sabe, né, gente? Poderia Me olhar em volta enquanto espera ficar por aqui Opa Toda vovó tem uma cadeira de balanço Tá. Não tem mais nada para fazer aqui não hein? Não tem nada hein? Ó, A foto da senhora Goldin Prova, eu não deveria estar fazendo isso Ó, Treta, treta, treta, treta É o sangue Dá pra lá, bicho ruim. Desculpa, querido. Acabou o café. Posso te dar outra coisa? Não, senhora. Vou vazar, porque aqui tá de sangue. Você tem que ir embora até o final do mês. Eu sinto muito, senhora. Mas ela tá rindo, gente. Coisa errada aí. Quem é que ri sendo despejado? Acho que só tem a mim mesmo pra culpar. Sim, preciso ir. Tchau. Espera um segundo... Talvez se nós a pé, apenas. Deixa pra lá, querido. Se cuida, né? tchau. O que, que é? O que, que é que você ia falar? Melhor deixar ela. Eu... Agora ela tá triste de verdade. Eu tinha alguma coisa estranha, eu tava rindo. E agora? Vambora. Bota na porta. Não, não tem mais nada. Vamos vazar. Corrente elétrica está funcionando, estranho, só quero ir longe daqui. Aí, treta. Que isso, gente? Vibrou a mesa aqui, tudo? É provavelmente uma péssima ideia. Eu concordo, meu filho, não devia nada aqui entrar aí, né, menino? Apartamento 213, sala de estar. Nada interessante aqui, então o que você tá com a, com a luzinha acesa na cabeça? Não salva tá... para salvar, visite os pontos. Salvei o progresso, ok. Ixi, então a lanterna não? Opa, tá trancada. Ai que susto! Nossa, assustei, cara. Não tem botão para desligar. Que isso? Merda, tem um recado. Que vem fácil, vai fácil. Foda-se. lá. o um cara morto, cabeça aberta. Que isso, foi. Vamos, vamos, vamos explorar mais pra cá. Não tem nada que não? tem, não. Vai é lá mesmo. Fredo, vocês viram? Banheiro. Merda. Tá muito frio, congelando. Eu vou dar banheira. Vamos ver o que é. Tá gelado. pouco de gelo? Não precisa do gelo, então vamos embora. O foi isso. Ah, um vão velho. Não tem nada? Pra que fica para ele ser assim satinha na cabeça, então? Ó, oh, isso aqui não tinha aparecido, não. Vazio vão vazar olha que banheiro aqui é. olha o gelo aqui não precisa de gelo para não ver quem é melhor mesmo. não para trancar, preciso da chave então, vamos. Vamos, embora. vamos ver aqui na mulher de novo. Vamos nela. Não dá. Fogo de gelo. É lá mesmo. Eu tô deixando de fazer alguma coisa. Bora lá. E aqui, meu filho? É, não tem nada aqui, nada interessante. Está trancado. Não tem botão. e não tem nada aqui. Então é aqui. Vamos ver aqui. é o banheiro. É ali. Por que eu vou colocar o cubo de gelo na gaveta? Vamos colocar no fogão. Ah sim, vou colocar dentro do forno. A chave, né? A chave. Então vamos lá, vamos, vamos abrir a porta lá. No um pouco de gelo, gente. Aqui ó. Barulhão. Não a porta. É. Não meu filho, eu queria voltar pra salvar, doido. Esse som de novo. Janela bloqueada. A gaveta vazia, vazio. Sangue. Preta, né, gente? Mercado de ações, economia e comércio. Tem muito livro sobre dinheiro. Tá vazia gavetinha. Muito barulho bizarro aqui. Não tô gostando, não. Tem algo aqui. O que, que é? Um livro de horror? Achado não é roubado? Saliente. Ah, mas por que você vai pegar esse livro? Ah, vamos colocar... Aqui Vamos voltar Não, aqui não é É aqui Abre Outro livro, livro de finanças. Já sabemos. Credo. Né? Vai fora, gente. Já feito. A desse jogo, cara. Ó. Escuridão, gente. Ai! Filho, vão te ver. Vão te ver! Vão te ver! Blackblade! Brutal! Louco. Mas Veja muito! Chutando aquele peido! Bom trabalho! Fico feliz em saber disso, senhores! Apesar do seu abodo parecer ser uma velha muito legal! Absurdo! Absurdo, absurdo! Você fez a coisa certa! Deve ser um de, nós, um de nós Um de nós Como banqueiros Eu acho que é esse tipo de banqueiro, gente Obrigado, senhores Você está pronto para ganhar muito dinheiro? Dinheiro, dinheiro, dinheiro Você tá apenas mais dois nomes para cuidar Confisca as propriedades Em nome da lei Em nome da lei Em nome da lei Eu vou Eu sou espírito filho. você tem que ir dinheiro aí. Não tem nada. bizarro hein, gente. Isso. Senti tanta alegria quanto tristeza. Em breve terei minha sociedade, mas ao preço da minha humanidade. Valerá a pena? Sim. A gente salvar o jogo vale a pena. Hum, como isso veio parar aqui? Ricardo, tem um elefante na sala. Sei o que quer dizer. Que isso? Que isso? Já tá lá um elefante mutante, bizarro, bisão. Ai meu Deus, eu vou morrer, isso! Vai pegar eu! Já ah, era. É. E morreu. E morreu. Casa do Price. Já é de manhã? Que dia foi aquele? Eu estou péssimo para a senhora Godwin. Eu preciso de café para acordar. Vamos lá. Deixa ver o que tem aqui todo tipo de esquisitice tá bom, tá bom o está vazando vamos lá, beber um cafezinho liga a TV, vai ficar feliz Ah meu filho, vai ficar feliz salve Tô curtindo, gente esse joguinho aqui é bacana e aí eu preciso de água para o um café na pia está água? Vamos mudar dessa peluca. Vamos aqui no banheiro, porque deve ser banheiro Banheiro, vamos pegar água aqui Eu quero café! Quero café! O meme, gente Ah, vamos pegar água lá da, da privada? Eu realmente preciso Não, ainda tem um pouco de Vamos pegar a água da goteira aqui no quarto, gente. Mas o homem precisa de café. Meu filho, ferveu, tá limpo, doido. Tá limpinho, toca tranquilo. Ferveu, não, salvar, né? salvar é coisa de Deus, feliz. São os homens que salvam o jogo. Finalmente, vou colocar água aqui. Então vamos ver a TV vai ver a TV a senhora Godwin sendo despejada. Ah, veio oh, aí. Pronto. Treta. Treta, treta, treta. O que foi isso? O banheiro? Não, mãe, que banheiro horrível. Não tem nada aqui. Café tá pronto. Vambora. Ixi, o que que é isso? Não, meu filho, conversar com eles aqui. ah Você está certo, querido. Aquele dia. Aquele dia foi tão todo. Ah, oh, querido, é o nosso garotinho. Eu sei. Meu filho, não se importa de pegar um café. Embora o gosto seja um pouco esquisito. Não, não, meu, tudo bem. É da chuva. Você está pálido, meu filho. Vocês não deveriam estar, você sabe. Mortos? É óbvio que estamos mortos você tá ficando louco. Que coisa tola de se dizer. Mas... Agora já sejamos mortos. Faz de você um louco ouvir nossas palavras de sabedoria? Hummm... Suponho que não. E é exatamente por isso que estamos aqui. Então, escute firme e deixa a consciente de falar mais alto. Parece razoável. Nós ouvimos algumas bem coisas desagradáveis sobre você. Isso mesmo. Nós estamos preocupados com você. Tá ficando ganancioso, né, fofarrão? Não é tarde mais para mudar. Olha, eu não estou orgulhoso das coisas que eu fiz. Mas veja esse apartamento horrível. Que apenas quero ser bem sucedido, papai. Nós entendemos, filho. Mas as custas de outras pessoas, pense nisso. Você é melhor que isso? Eu não sei. Eu quero dinheiro, quero café. Eu trabalhei duro por isso. Estou falando sozinho e alguém está estranho. Estou procurando a senhora Godwin. Vai. É eu conversando com eu mesmo? Talvez progresso. Que isso, filho? Vai aparecer. apareceu. melhor me vestir, então vamos vestir. É doidão, gente. Ontem foi difícil, eu decidi seguir em frente. embora eu esteja mentindo para você se disser que não penso na senhora Godwin. E conforme o senhor teve, era o próximo nome da lista. Ele vivia na floresta como um eremita. Ele não tinha dívida, mas a cidade quis desapropriar sua propriedade. Desconstruíram uma estrada ali e fui até ele para confiscar a sua propriedade. Sacanagem, velho. E é sacanagem. E, é, e é sacanagem. Não trapace. é um bravo cachorro, gente. Oh, o cabine deve estar por aqui. E cadê o crime ambiental colar as coisas na árvore, hein? Ele está? Vamos entrar. Aqui é o Price. Estou com o seu Taylor. Olá. não está em casa. Ele está me ignorando. Prefiro falar, prefiro falar com ele. Então vamos ver na janela. uma no outro. que está aqui. trancada. Tá Cadê o Sr. Price? Price, coitado, vai ficar sem a fazendinha. Aí, fanfarrão. Olá. Você deve ser o Taylor, sou eu. Meu nome é Price. Nice to meet you. Por favor, me poupe do teatro e solte suas ameaças. Eu sei por que você está aqui. Ameaça? Não, não, não, não. Vamos ser de boa. Veja a cidade, construiria uma estrada aqui. Isso traria a gente novo turismo para a cidade e muito dinheiro. Ou estou enganado? Opa! O Farrão apertou o botão um Windows. Exatamente o problema de pessoas como você. O dinheiro é o seu rei. Onde está a compaixão? Essa é minha casa, senhor. Foi um longo dia. Está tudo pronto? Eu estou oferecendo uma compensação muito justa para o seu problema. E se você recusar, teremos que desapropriar sua propriedade. Acho que não tem opção a não ser ceder. Pronto, espero que esteja feliz. Me desculpe, senhor. Desculpe, garoto, eu sei que está apenas fazendo trabalho. Você tem algo que posso fazer? Tem uma coisa. Você está esfriando aqui. Vamos conversar na nossa, cabana, na minha cabana. Eu vou logo em seguida. Pode acender a lareira? Claro, obrigado, senhor. Vem embora. Essas pernas de. Como é que fala? Do garrincha. Não, essas chaves não é essa chave nem aqui, não. É lá. é aqui a um potinha Preciso fazer fogo. Mas tem. Um... que é isso? Cozinha. Várias portas. Opa! Coisa de cachorro. que é isso? E Esse aqui tá trancado. Preto, é só preto, ah, Mas tem muita porta, gente. Eu tô me perdendo já. Parte Vamos de cachorro. tá horrível o cheiro. O cheiro é com papéis? Não pega o um papel para a gente acender o fogo. Não tem nada aqui. Parte dele. De boa. Bora. embora. Vamos ver aqui. Fala de estar. Ah, voltei. Pera aí, preciso da lenha, isso é que eu imaginei, então vamos entrar, aqui é a porta de saída, né? deixa eu só ver aqui, é. ah, pera aí, a lenha tá aqui ó, aí, Carrão. a lenha, Bom, pode só a lenha está úmida, papel, cara, o papel lá no quartinho mesmo. O bobo não. O bobo não. Já era pra ter pego que eu fui no quarto. Hum. Dois papéis. Vamos, vamos lá. Papéis. Vou pegar o fósforo. Boa. Olha, eu fiz fogo. E aí? Obrigado. Mas você foi meu? É tão escuro aqui dentro. Não tem eletricidade. Mas voltando ao assunto, veja, meu pão está desaparecido. Você quer que eu encontre? Ah, encontro. É uma menina. Um desaparecimento misterioso. Como assim? Bem, ele estava aqui quando eu fui dormir na noite passada. E até onde sei, ela não consegue abrir portas. E ainda assim, ela sumiu no clarear do dia. Ela não deve estar aqui dentro. Eu também achei, mas não consigo encontrar. Você se eu conseguir uma cor, né? Boa sorte. Vou procurar o cachorrinho dela. Vou pegar o cheiro aqui primeiro. quartinho. Ok, essa senão não cheira xixi e sabão. Pode ser importante perguntar aí sobre isso. Eu vou ter que voltar lá. Hum... Cheiro estranho. Pegamos um acidente com o gambá. Passamos uma hora esfregando para tirar o cheiro. Muita água e muito shampoo. Isso explica o cheiro. Isso me ajuda. Vou dar uma olhada nisso. É, hum, beleza. Vamos ver se a gente acha que... Porque eu tô trancado, tô trancado. O que aqui? Nada interessante. Vamos pra lá, meu filho. o de cachorro e pote, nada interessante. Beleza. O isso aqui? Opa! Salvar, né? Essa aqui que ele dá banho na cadela, ainda fede, deixa eu pensar. Já fede desse jeito, imagina como deve ser o cheiro da cadela. O pelo dela, onde o cheiro dela. Acá. Oi, credo! É fora, vocês viram ali fora, na janela? Se não viu, volta aí e vê lá, meu filho. Uma coisa bizarra. Ah, tem um buraco nessa porta. Ele está por aqui. Isso. Pode ser trancado com o código, não posso seguir, não vou falar com o seu taylor. O taylor? Qual é o código da porta, meu filho? Uma porta trancada, onde ela leva? Por quê? Tem um buraco na porta, acredito que a cadela tem tá indo por lá. Hum, faz sentido! Foram um velho. Mas faz anos que eu eu posso dar uma olhada e não preciso da combinação. Acho que esqueci. Então eu tenho uma reserva, olha aqui, não aposto a portão. Veja, o amo o cabelo... <risos> Só pra fazer um puzzle no jogo. Esqueci uma... Esqueci um comunicação dos quebra-cabeças, e eu bem me lembro. A palavra que você precisa... É tree. Sim, era essa é palavra o okay. que? Vou olhar. Não se preocupe com isso. É, vai? Tá ah, merda, né gente? Vai é dar merda, todo mundo sabe que é da merda. vai dar merda. gente. Qual que é? T, R, E, -R. Ah, então vamos ver no teclado do telefone. Quer ver? O T. O T tá no 8. Quer ver? 8. O R está no 7. E o quê? Ano 3. Não não está certo. Oi, gente. 3. Aqui tá tudo 3. Não, não está certo. Foi é só que faltava, né, gente? 3. 3. Vamos ver que um dois é. hmm. tá certo eu achei que fosse do teclado do telefone, viu, gente. Hum. Ai Tr é oito, sete. Ah, tinha que ser, tem que ser massa, tri árvore ele quer dizer com que a árvore? Hum, será que está lá fora esse código? Espera aí. Vamos lá fora, gente. Vamos ver se está lá fora. Vou salvar aqui. Ali? Não. Hum. Opa! Não ultrapassa, é porque eu porque ali, é, gente. Era, vamos pensar. Vamos pensar. que pode ser, pessoal? Bom. E a árvore? Vamos ver se está nas outras árvores outras... Ah. Filha de lenha Aqui está trancado é, Eu acho que nem é aqui fora, não é, Não tem nada pensar gente three ora quebra cabeças three olha só que você vai de novo palavra que você precisa three caramba gente que isso De ar ali, barulho é esse, gente. Aqui é o banheiro, né? Vou só ver uma coisa aqui. Deixa eu... ah, tá aqui. Eu volto. É, gente. Three, three, three. Esse tri, gente, hum. ah, sete, acho que é o quatro, três, três, não tá certo. <risos> 78. e oito, vamos achar o cachorro achado aqui. Máquina de lavar. Ma Por que, que tem uma máquina sem eletricidade? Esquisito, Oh, a porta? Ah, tá. Aqui é lado para fora. Tem esse fogão. Encontrou uma lata de gasolina. Cadê o cheiro? Que é merda, espero que não seja o sangue dela. Mais sangue. Ai, que susto! Nossa, comendo na viagem aqui em água! Não tem coragem de aproximar mais. Vamos ver aqui. Precisa ganhar a confiança não? Espera aí gente, estou pensando em fazer alguma coisa. Não resolve, deve ter que pegar alguma coisa. do home. é o primeiro salvar esse cachorrinho para ver o que que vai dar. Não vejo motivo para devolver isso aqui. Não, não, não, não. Aqui é a porta. Vou voltar aqui para ver se tem alguma coisa aqui. Olha só... Opa, então peraí... aí. que funcionou isso aqui? Então tenho que... tomar coisa aqui, credo? que é isso? Encontrou uma luva... Será que é lá para ir no cachorro? Vamos lá... Será? É Ai meu Deus... Barulho de água. A luva já tá cheia de sangue. Então é para ver no cachorro mesmo. Cachorro esquisito. Tira luva, vem aqui. Maluca? Ela tá comendo a raposa. Achei que ela tá comendo a véia. Uf, uf. O dono está preocupado. Ô oh, garoto. A zona na frente. Adicioso. De novo. É, tá aí. Então, vamos embora pro outro lado. Não tem jeito de ir pra ali. Que isso? Me do homem. Você encontrou, valeu garoto. os os documentos. Você vai encontrar lá dentro. Vou partir imediatamente. Assim é mais fácil. Tchau senhor. Vou fechar esse capítulo. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês curtiram esse joguinho, não deixe de deixar aquele like, compartilhar com a galera e um comentário para ajudar o canal aparecer lá no YouTube, beleza é pessoal? Um beijão pra vocês, até a próxima, tchau, tchau!